Beleza, deixa o policial lock aí, tranca ele Vai esse lock Beleza, aqui não tem como passar Já passa pela fumaça verde Bica a porta Rapaziada, salvamos Estamos indo super bem, peraí tio Oh meu Deus, a motosserra de novo Peraí, tá rolando uns negócio ali pra se esconder Rapaziada, vamos com calma aqui Aqui que o carveninha Não sabe se ele vai pra esquerda ou pra direita Tá rolando uns paradas rodando lá no final Sim Rapaziada, eu acho que é por fora, hein? Vai lá e vê. O Loki deve estar totalmente cortando as carnes ali dentro. É a verdade. Pera aí, Jô. Pera aí, hein? Olha ele vindo, hein, tio? Olha o, o cara, bicho vindo. Ele, foi... ele já... Ele já viu. Ele, ele quer eu, tio? Ele quer eu de qualquer forma. Ah. Pera aí, Jô. Pera aí, hein? Eita! Ah. Ah, ele já rodou o um chicote. Hein? Fecha esse Loki aí dentro. Rapaziada... O que ele segurou? Ah, ele segurou a porta hein? Jesus viu. <risos> Onde é que eu tô? Segue o sangue tio. Tem como? Isso aqui não passa. Pô, ser lá tomar no caneco. Rapaz, acho que ele escapou, hein? Fecha aí, fecha o lock. Peraí, peraí. Onde é que tem que sair fora agora, tio? Beleza, pra cá não vai. Ainda é aquela sala mesmo, hein? Rapaziada, é, essa é a sala. tio. Chegou uma parada aqui, hein? Rápido! Pô, não tem nada pra sair fora aqui, não, hein? Ah, você tomar um é E aí, tio? Ele vai pro lado e a gente vai pro outro. É nóis. Beleza, rapaziada, dentro do labirinto aqui, enquanto a gente não acha a saída, a gente vai ficar correndo infinito aqui, Xiló. Daquele poder, Ló. Xiló cansar. Agora errou! Nossa, ele pegou no, na quina aqui vai é, ferrou, hein, tio, ferrou Peraí, tio, e aí agora? É outro pico aqui? É o mesmo? Peraí, tio, peraí, peraí, tio eu... eu tô debaixo da cama, hein Rapaziada Eu gastei outra bateria? Eu não gastei, não. né? Fala que eu não gastei a bateria, não. Gastou mesmo, gastou. Eu gastei. Jogo Loki? Ah, oh, meu Deus do céu. Como <risos> eu gastei a bateria Loki em jogo? Pelo amor de Deus, hein? Já, é, já era. Ó, tem uma portinha aqui que a gente não viu, hein? Nossa, o cara tá serrando as paradas ali. Ele quer serrar nós, tio. Batereca é nova. Gás verde Rapaziada, a gente perdeu um, alguma paradinha ali, tio Perdeu alguma paradinha segregas O cara é bravo na corrida, hein, tio Você viu, né? Não vi Olha aqui, ó, ó Olha ele Ó, tem uma, tem uma entrada ali, hein Tem uma entrada ali Beleza, vamos, vamos despistar logo Será é que é o mesmo lugar, tio? Essa porta aqui não abre Era só pular Oh, meu Deus Rapaziada, saímos fora, saímos fora Porta portaria que a gente saiu fora Beleza, oh, é a sala do gás, tio É só fechar Cadê a manivel? Só? Oh, meu Deus, dedo, olho Rapaziada, encontro o rádio na prisão esse telefone aqui não tem como ligar para serviços secretos, não? Fecha a porta aqui porque a sala é nossa. É tudo nosso. Beleza. Rapaziada, fechamos o gas lock, hein? Foi, foi, foi. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, será que o lock vai estar tá aqui ainda? Não Não sei. Rapaziada, tá rolando o Fusca ainda, hein? Olha o Fusca, tio! O Loki tá aqui ainda, tio. Agora a gente só volta. Tem que ser lá na salinha que o Loki tava pedindo pra gente fechar a válvula. Sim! Peraí, jogo. Onde é que você tá, tio? É pra cá, tio. É pra cá, eu acho. Não, não, aqui é onde tem bico da porta. Ó, é lá dentro. Será que é ali dentro mesmo? É sim. Mas será que a gente tem que ir lá onde é que ele tá? caiu Pois é! Olha, ele tá peladão aí. Chernobyl de fora. Não será que era pra cá? vou mandando que o Loki não vê, tipo. Beleza, aqui foi da onde que a gente voltou. Aham. Então não é pra cá. Mas vamos vou mandando na moral, tio. Uh, a gente só tem que voltar por onde a gente entrou. Tá? Nesse pico aqui que o Cavernier não lembra, tio. É de peito com o Lock, tio até vendo É aqui, é aqui, é aqui, tio Fecha a porta Beleza. Agora tá verde, tio, agora tá verde Beleza Ó, oh, ó oh. é, é. Vamos ficar calmo, vamos ficar tranquilo Beleza O que que acontece? É ó oh. O Loki acabou derretido no local, hein? Olha, eu vou continuar descendo aqui, tio. De boa. Rapaziada, é local também. Tá me... O que? estamos lá fora? Tô no Pois é, é a primeira vez que a gente sai fora da parada, hein? Rapaz, é mentira! Rapaziada, altas neblinas. Portão aberto. Está saindo de Wilsons aqui, hein? Peraí, tá? O que? O cara da serra tá ainda! Não, não. Cadê esse lock, tio? Tá chorando. Nós saiu fora, escapamos, tio. Beleza. A porta está totalmente fechada. mas achamos uma porta dupla aberta. Tem um lock aqui, hein? Altamente rápido, tio. Parece um perder com duas pernas. Só se perder com uma perna, já é treta. Imagina com duas. Tipo. Cabreirão! A gente tem que encontrar o rádio ainda, hein? Então tem que voltar pra casa, tio. É a verdade. A gente saiu por aqui Sim Será que tem espaço pra cá, tio? Pô, tá, vamos pegar da mais aqui, hein Ó, tem outra porta aberta ah, É? Vamos andar pra cá agora A vai ter que voltar pra casa, tio Não tem como ah. vai, vai, vai, vai. Ó, ó Rapaz, arruma uns barulhinhos sinistros, hein? É medroso, mano. Rapaz, essa sobrou aqui mesmo, tio. Ó, continua. Pegadinhas no chão. Então, tranquilidade, hein? Chorou bosque. Passei no bosque. É, tá bom. Mas pra direita não vai ter nada. Vamos pra cá. O que, jogo? Você é louco, tio? Que isso? Ih, churu. o cara furou meu bucho? Ai. Cortou tudo. O que, que foi esse lock, tio? Ah, meu Deus, espadada por trás? Vale isso, fecha essa porta aí, tio Nossa senhora, que maldade é essa? Rapaziada, tem algum lock a mais, tio A gente voltou no mesmo lugar, eu acho Rapaziada, a gente voltou, é para lá, tio Tem um cara do mal ali, hein Nossa senhora, tio Deu um bate-estuta no meu peito ali que o governinha caiu para trás Vamos andando tranquilamente, Ó, Ó, oh, achamos um lugar aqui Pra cá, tio. Ó, ó. <risos> Beleza. Local novo. Ó, ó. Ó os cavacos, tio. Ó os cavacos. esperto que os caras estão tá soltos aqui, tio. Cuidado. a gente tá voando, tio. Onde é que a gente tá? Em Sorocaba. mas a gente entrou em algum lugar que não era pra entrar. Beleza, a gente dá a volta por aqui, ó. Por trás. Deixa pra lá. Beleza, o caverninha já tá ligado no, no caminho agora. Ela entra pra cá, sobe a escada. Antes de mais nada, nossa, tem um. Tem uma sombra aqui sinistrona, hein? Rapaziada, o que, que eu disse aqui, ó? Onde tá rolando aqui, ó? Concentração de locks. O que que acontece? Tem que subir a escadinha mesmo. Não tem outro jeito. Ação e diversão. Somente na escadinha lock. Vamos lá. A gente dá a volta pelo outro lado, vai ter uma porta aberta. A gente vai entrar em alguma porta aberta que vai estar tá aqui. É, bom no caneco, rapaz. Deixa pra cá, deixa pra cá, ó. Rapaz, o cara tá fazendo yoga ali, que parada essa. é essa? Nem sei disso. A gente dá a volta. Ele salvou, salvou que a gente tá indo certo. espera aí, jogo. Não, não, não, mentira, né? Tem como pra cá? Rapaziada, o, o Loki tá vindo, hein? Liga pra polícia, tio. Bombeiro, qualquer um. Chama a polícia. Rapaziada, a gente tá trancado. De onde é que a gente entra? Dentro da, da mesa? É que Rapaziada, o Loki saiu fora. É. Beleza, agora ele saiu fora, a gente entra na casa. não pera aí seu Loki. Rapaziada, e aí, tio? E aí? E aí? E aí? Que volta tudo? aí, jogo Loki. Ó, tem uma, tem uma passagem aqui. Hein? Tem um Loki correndo ali também. Por certos motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro. acho que alguém essa porta aqui. Hein? Essa porta acho que tá fechada. Tava, cara! Ó, ó. dormiu no local. Será que a gente tem que sair de novo? Pode atravessamos uma parada. Acho que é pra cá mesmo, tio. O quê? Eu quero a minha guiada! Você tá de boa aí, tio? Nossa, o zoinho dele. Tio. Fazer, vamos cair. A gente vai entrar por baixo, tio. Altas neblinas, não dá pra ver nada. Beleza, tem uma escada aqui. Eu acho que a gente tá indo pro lado certo, tio. Vamos ficar calmo. Vou subir essa escadinha aqui tranquilamente. Ó. Beleza. Salvamos, oh, estamos indo bem demais. Beleza. Já cai por. cai pra dentro aqui, tio. Melha escuridão mesmo. É, é, é mesmo. Como é que é que a tá falando? Tem um lock aqui, hein? Rapaziada. Mataram o Trickers aqui, hein? Nossa senhora. Acabou cortando a cabeça do maluco aqui embaixo. Rapaziada, o mestre dos cavacos, aí agora? A portinha abriu. esperto. Já tem a portinha aberta. Tem o quê? Uns peladões. Que delícia. Faquinha e tudo mais, fusca preparado. Parece uma porta aqui, hein? Ó. Ó. Vá tomar num caneco! Eita, eu tenho como passar aqui de boa. Na moralzinha? Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Tá de boa aí? Rapaziada, o Cabernet conhece eles ainda. Não, meu Deus. Cabernet, desde o Alto Leste 1 ele conhece esses caras. Vamos ficar calmo. <risos> Beleza, dá a volta aqui. O <risos> Beleza. Rapaziada, fizeram uma cesta com o cara ali? Sim. Agora, agora ferrou, tio. Vou fechar os caras aqui. Calma, vocês ficam pra fora. Tá de boa? Rapaziada, esse cara aqui acho que ele quer tretar, hein? Deixa eu ver. Esse cavaco tá vindo Posso passar aqui de boa? Pera aí, tio fecho vocês pra fora aí Fica calmo aí fora Fica calminho Tem que trocar ideia Esse tipo de periculosidade Vamos trocar ideia e sair amigável. Tô subindo no teto, tio Chegando no teto da parada Rapaz, é, Chegamos na proa do, do navio Titanic hein, tio? Vamos ver se o que, que eu queria ver, tio Os computadores, ó Cartinhas segregas, ou oh, do outro lado tá aberto. Pois é, do outro lado tá aberto. Isso, tipo. vai rolar uma cartinha segrega aqui, nível 70, hein? O que que acontece? Vamos dar uma olhada aí, tio. Ó, oh, a ilusão de Wildrider. Bem louco! Kurt, nós temos mais um. Não sei se você vai conseguir riscar o da lista como transtorno psiquiátrico de proximidade. Um guarda de segurança lá do bloco de administração é o nosso mais novo funcionário não paciente A começar a ver os contos de fadas de Rankle Ele nunca foi exposto diretamente ao botor, nem mesmo foi ao primeiro andar do edifício Seria uma enorme brecha no protocolo de segurança se os médicos estivessem falando falado sobre o áudio de perto de um segurança contratado E me parece muito improvável que ele criaria uma história mitológica tão obscura por si próprio É muito parecido com o caso do Dr. Samu e dos outros antes dele. Uma coisa é uma equipe médica completamente sã se deixar influenciar pelas ilusões de seus pacientes. Mas é completamente diferente se essas crenças se criam sei lá, do ar. Precisamos conversar pessoalmente. Billings. Rapaziada, é mano, Billings, hein? <risos> vamos ficar esperto. Beleza, rapaziada, já, já vamos continuar aqui o negócio. O cara não é que continua. Caverninha tá altamente curioso, tio. já tá num local que é altamente sinistro, eu quero pegar esse rádio da, da prisão ali É claro. e ver quem que a gente vai chamar, se é o Chuck Norris ou o Van Um dos dois tem que estar tá na escuta, hein? Ô, Como é que é? Como oh, é que é? Rapazé, vem de beijo assim, tipo, vale isso? Beleza, a porta entre aberta, é aquela, é aquela. Tá rolando outro tutu, mesma sala lock, essa aqui não vai abrir. A gente vai ter que ir pra direita ali, ó Tem uma escadinha Pra escadinha Rapaziada, no... Nossa senhora, estamos na, na proa da proa Estou é a... de ponto Rapaziada, estamos no local altamente certo estavam umas sombras aqui Pra esquerda, então... Tá? Rapaziada, a treta tá lá, então eu vou correr, vou correr com os caras. Eita, tá roubo então, pro outro lado, Peraí, peraí. Peraí, João, pra que lado não é corre, tio? Tá treta dos dois lados agora? Oh meu Deus! Continua aqui. Como é que é? Rapaziada, vou trocar aqui, tio. Nunca deixa a porta aberta. Nunca deixa a porta aberta. Está rolando alto os computadores aqui? É só a gente sair, tio. Olhei, olhei, acho um rádio. o é jogo! mestre! Dá um pau nesse Locke aí, tirou uma rasteira nele. Park. Você não podia Você não Now. Como é que é? Rapaziada, oh. oh. vai ter que pegar aquele Loki ali, tio. O caverninha tá, tá afim de algum Kung Lao nele, hein? Três tapão, né? Rapaziada, sobrou nada, tio. O cara quebrou nosso surradinha e tinha que a gente ligar pra polícia, tio. Qual que é a sua emergência? Ah. Rapaziada, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por esses montes de likes e de compartilhamentos profissionais. E também aos membros canalísticos do canal. O que, que acontece? Eu te vejo aqui nesse mesmo canal do YouTube. Aqui é nóis, tio. Vap!